Falando em representatividade Vamos à nossa dupla da representatividade Miss Marvel e Hulkling A bicha e a muçulmana Esse é o futuro que os liberais querem A muçulmana e a bicha no metrô Então muito bem Hulkling e Miss Marvel. A Miss Marvel é um dos personagens mais carismáticos da Marvel atual. A Kamala Khan é tipo um fenômeno. E é uma personagem muçulmana no universo de super-heróis e isso é incrível. E o Hulkling é um meio-screw, metamorfo, gay. Preciso. Preciso de um personagem gay no jogo. Preciso de um personagem gay no jogo. E é muito legal que eles são dois metamorfos com habilidades completamente distintas, então eles poderiam aproveitar... A mesma capacidade que os dois utilizam de formas distintas Então seria uma união entre eles, né, o que eles têm em comum Ao mesmo tempo que eles podem aproveitar de formas totalmente diferentes O Hulkling é um personagem tipo tanque e a Miss Marvel deve ser uma personagem de velocidade Eu acho isso muito legal, por favor, me escutem E aí pra colocar eles, né, eu coloquei os outros novinhos Que é o Edward Falcon e o Batsu de Rival Schools Bom, Edward Falcon é de Power Stone O jogo tem a Power Stone se eles não colocarem um personagem de Power Stone num jogo que tem uma Power Stone, eu vou ficar bastante chateada com a Capcom. Se você pegar e ver o trailer do jogo, você vai ver o Rio falando POWER STONE! Tipo, ele tá invocando o coleguinha, sabe? Por favor, venha personagem de Power Stone. E aí o protagonista de Power Stone, com certeza, é a pessoa mais indicada pra representar o jogo. Então eu vou ter os dois personagens também muito jovens, né? Porque a Kamala Khan e o Hulkling são bem jovens. Então eu coloquei o Edward Falcon, que é o aventureiro, e o Batsu, que é o garoto da escola, para formarem uma dupla. Acho que tem tudo a ver. Eu parei quem eu quiser, porque esse vídeo é bem. Acaba que eu fico investindo em um jogo meio cool, vocês podiam voltar com o Rival School, voltar com o Darkstalk, voltar com o Power Stone. Para de investir no jogo cool. Vocês ficam investindo em jogo cool, que ninguém quer saber, sabe? Ah, para com isso. Próxima dupla, o Fantasma. E Blade, o caça-vampiros, né? Caçador de vampiros, vampiro, negro Não mais um personagem negro, que a gente precisa de personagem negro pra caramba Não adianta colocar o um único personagem negro como o Pantera Negra, que tá de máscara e ninguém vê que ele é negro né? A gente precisa de um personagem que seja visivelmente negro pra dar uma representatividade mais interessante Os dois caçam demônios, os dois têm várias histórias em comum E eu preciso do Ghost Rider, que seja o um motoqueiro fantasma Nada desse novo Ghost Rider da Marvel que tá num carro vocês fuderam com a nossa tradução brasileira, né? porque não faz sentido motoqueiro fantasma num carro, mas Ghost Rider num carro faz. Então vocês entenderam como vocês fuderam a porra da tradução do personagem em todos os outros países que não falam nem inglesa? Muito bem. Então para evitar esse tipo de cafonice que vocês fizeram, coloquem o motoqueiro fantasma, não coloquem o piloto de carro de corrida fantasma. E aí pareando a gente tem os dois caçadores de demônio da Capcom. Dante, de preferência o Dante original, não o Dante Emo, porque ninguém gostou dele e a gente quer fingir que isso nunca existiu, né? Inclusive ninguém nem fala desse jogo, então a gente nem nomeia, a gente finge que nunca existiu esse Dante Emo. Então o Dante de cabelo grisalho, boy magia, bof escândalo, que as bichas ficam loucas, a gente gosta bastante, então esse Dante. E o Donovan, que também é um meio vampiro, e também é um caçador de vampiro. E é de Darkstalkers. Entendeu? Tem tudo a ver, cara. Isso é tipo. É harmônico, gente É mais bonito que queijos e vinhos É um negócio feito pra dar certo Mais vilões Com certeza vai ter Loki E com certeza vai ter Ultron o Ultron inclusive é o grande vilão do jogo ou, Aparentemente é um dos grandes vilões do jogo E ele está infectado com o vírus do Sigma Que é a nossa outra dupla, que é o Bison e Sigma Então acredito que será Loki e Ultron Bison e Sigma Sigma e Ultron se juntam pra fazer um chefe Um subchefe qualquer Loki um milhão de fãs da galera que gosta dos filmes Porque afinal de contas ele é interpretado por Tom Hiddleton Se você quer que um personagem dê certo Você dá pra quem interpretar O Tom Hiddleton Pronto, o personagem deu certo, todo mundo ama, não é mesmo? Então é isso O Loki com o Ultron né? Porque eles têm aí um plot em comum dos filmes da, dos Vingadores E o Bison que voltou a ser o grande vilão do Street Fighter Então vai ser o Bison do Street Fighter V E o Sigma que é o grande vilão de Mega Man, e aí a gente fecha todos os personagens de Mega Man que eu acredito que estarão no jogo. Angels of S.H.I.E.L.D. é um tremendo sucesso, então eu acredito que tem lá um personagem de Angels of S.H.I.E.L.D. no jogo. Como? Colocando a Tremor, né? Que é uma personagem dos quadrinhos em que eles basearam para fazer a Sky. E eu parei ela com a Songbird, que é a Soprana em português, porque eu acredito que eles vão colocar um Thunderbolt no jogo. E a Soprano é um dos Thunderbolts mais conhecidos, né, ela talvez não seja do, do grupo inicial dos Thunderbolts, mas a gente acredita que os agentes da S.H.I.E.L.D. e os Thunderbolts têm muito a ver, né, que são vilões da recuperação, os agentes da S.H.I.E.L.D. são duas mulheres poderosas, eu acredito que elas são um par. E eu faço o que eu quiser. Inclusive, um dos principais motivos de eu colocar a Soprano neste jogo, em qualquer lista, é que o nome dela é Melissa. E tudo que eu quero na minha vida é quando eu trocar o personagem Alguém grite, Melissa! E ela entra, parda no avador, é tudo que eu quero na minha vida, gente. Ela tem o um cabelo rosa, ela é babadeira, ela grita, ela chama Melissa, meu personagem preferido da Marvel é Soprano. Vai ter Soprano sim. Se depender de mim, vai ter Soprano, ela vai ganhar o jogo de todo mundo, ela vai ser ótima, vai estar competitiva, vai ter Soprano. E contra Soprano, Ada Wong e Hugo. Ada Wong é um personagem diferente de Resident Evil, né? Então, se o Leon pode ter exatamente os mesmos movimentos do Chris no jogo, porque afinal de contas, né? Você dá um monte de arma e mata um monte de zumbi, praticamente o mesmo personagem. A Adam Wong é um personagem totalmente distinto de todos os outros e participa de basicamente todos os Resident Evil, né? Ela tá, em, na maioria deles, fazendo participações, algumas ela é jogável e outros não. Então, é um personagem que todo mundo já tá aí um tempinho criando um carisma. É uma anti-heroína fantástica e é uma espiã, então, Acho que tem tudo a ver com os Agentes da S.H.I.E.L.D. e com os Thunderbolts, né? E eu coloquei o Hugo, porque, na falta de uma Poison, e eu só não coloco a Poison, eu queria muito uma personagem travesti transexual no jogo. Porém, eu não posso ser louca, porque, assim, a Poison não tem nada a ver com esse jogo. É absolutamente nada a ver. Os movimentos dela não tem nada a ver, ela, ela, tipo, não tem a ver, desculpa, gente. A verdade é que a Poison não tem nada a ver com esse jogo. E aí, na falta de uma Poison, o Hugo poderia colocar a Ada Wong no ombro. E tudo ia dar perfeitamente certo, que ele precisa de uma mulher forte. A Adam Wong também é uma personagem forte, tão forte quanto a Poison E aí eu acho que eles são uma dupla que tem tudo a ver Obviamente o Amigão da Vizinhança e o Demolidor estarão no jogo e estarão numa dupla, né? Eles são protetores de Nova York Eles não são os defensores, né? O Homem-Aranha não é um dos defensores Mas eles têm inúmeras histórias juntos, porque afinal de contas O Homem-Aranha é o Amigão da Vizinhança e ele toma conta de toda Nova York e o Demolidor fica lá cuidando de House Kitchen E Volta e Meade se entrelaçam São os personagens que têm uma história em comum E nós precisamos falar sobre Darkstalkers De novo, porque afinal de contas é a melhor franquia da Capcom então Vou ficar falando de Darkstalkers pra sempre E a gente precisa de John Talman. A gente precisa de John Talman. gente A gente precisa de um lobisomem azul A gente precisa de um lobisomem azul A gente precisa de John Talman. John Talman tem tudo a ver com o jogo, os movimentos dele têm tudo a ver com o jogo Eu não sei que ele até hoje não está no jogo As pessoas ficam insistindo em felícia. Eu não aguento mais felícia. Vamos colocar John Talibã, sim, a gente quer John Talibã, a gente precisa de John um Talibã, vai ter John Taliban, Inclusive ele tem tudo a ver com o Daredevil, né? eles são uma dupla perfeita, são duas pessoas com furo, duas pessoas que usam charco, e aí é isso, tem tudo a ver. E o Veeraful Joey, que é um personagem que eu não sei porque eles nunca parearam com o Homem-Aranha, né? nos jogos anteriores, eles têm tudo a ver uns com os outros, são completamente desp despirocados, enlouquecidos e irritam as pessoas. Então é coisa que o Homem-Aranha é conhecida por ser uma pessoa chatíssima e difícil de lidar. Se você está enfrentando o Homem-Aranha ele começa a falar, sei assim, lá, do seu cabelo, você o quê? Quer bater mais nele. Né? A coisa que ele devia aproveitar no jogo. Inclusive, ele vai ficar soltando frases sobre os personagens que ele bate. Eu acho que acaba Capcom tá perdendo aí um filão. De, em vez de ficar falando Spider Swing, que é nome de golpe, chatíssimo. falar qualquer coisa. De virar para o Rui e falou, que você não quer um sapato? Uma coisa assim, sabe? Que precisa de um sapato. Você não acha que precisa... Pra finalizar essa lista, ainda falando sobre os Defensores, eu aposto numa uma das duplas mais antigas da Marvel, que é Luck Cage e Iron Fist, né? Eles acabaram de ter suas próprias séries, um tem uma série muito interessante, o outro Iron Fist, uh, e aí eu aposto que eles serão é uma dupla, eles têm uma interação incrível. O Luck Cage é um personagem tão interessante que o Nicolas Cage tem esse nome artístico por causa do Luck Cage. Ele podia ser tão interessante quanto o Luck Cage não ser o Nicolas Cage. Na verdade, se eu fosse o Luck Cage, eu teria processado o Nicholas. Mas enfim, eles com certeza vão ser uma dupla. Eles estão apostando muito dinheiro uh, nos defensores. Não sei se vai ter Jessica Jones. Acho improvável, porque ela não tem poderes tão uh, passáveis para o jogo assim. Ela só é uma pessoa forte. E aí eu vou parear eles com Nekali e Jean. Nekali é um personagem de Street Fighter V que aparece um. um espírito mesmo. Não sei, gente. Não, sinceramente. Não joguei Street Fighter 5, pois sou pobre e não tenho consulhos. Mas o Nekali aparece sempre que os maiores lutadores da Terra se reúnem. Bom. Não tem outra razão pra ter um personagem num jogo de crossover, onde os personagens mais fortes das empresas se encontram, né? Do que ter o Nekali no jogo. Ele é um personagem fora de controle, muito louco, raivoso, não tem sentido, não tem... Fala gritando, sabe? Aquelas pessoas falam gritando. Tipo, bom dia! É o Nekali. E aí... Quem a gente pareia um personagem desse, né? Com, com quem acompanharia esse ensandecido? Jean, de Godhead Que é um personagem sarcástico, meio foda-se Ele é o que né, ele calha é gritar: Ah, eu vou enfrentar você, pois você está aqui com os maiores... É, claro, vamos sim Vamos ali dar as naquelas pessoas, depois a gente luta Não, quero lutar tá agora depois, amigo Depois, ó, vamos ali E aí, Godhead é um jogo meio B da capa com as pessoas nem todo mundo conhece Mas tem uns fãs muito aficionados As pessoas gostam de Godhead porque ele é um personagem muito louco Gosto do personagem? Não gosto né? Não acho um personagem muito legal Porém, é um personagem que tem tudo a ver com o jogo Com 500 mil especiais, após que ele estará né? As pessoas, os fãs estão pedindo desde a última versão Então agora, vão colocar, acho que vão colocar ele com um personagem que seja muito violento Que ele vai fique dando uma controlada e o Nekali se engloba nisso. Essas são as minhas 14 duplas para a Marvel as minhas 14 duplas para a Capcom, para o jogo. Serão essas duplas? Dificilmente, mas sonhar é de graça, não é? São personagens que pegam representatividades distintas, né? Tem personagens negros, tem personagens gay, tem personagens muçulmanos, né? Tem personagens extraterrestres, que é, na verdade, onde eu gostaria de ser representado. E a gente extrapola quando a gente pensa em jogos da Capcom, Porque, gente, a Capcom tem 500 milhões de jogos com. 40 bilhões de personagens, então a gente pode usufruir de todos eles Não ficar só aquelas coisas de sempre, né? Aqueles personagens de sempre que é uma coisa meio chata Então a gente pode ficar pensando fora da caixinha, tá? Minhas apostas ainda são jogo em dupla, modo história, rivalidade Podem não ser essas duplas, mas eu aposto que essas três coisas terão Muitos, muitos, muitos DLCs que vão custar muito, muito, muito dinheiro Inclusive eu não coloquei a Akuma nessa lista, por quê? Porque é mais certo do que a chuva ser molhada que é como estará no DLC de X-Men vs Street Fighter. Que vai ser, com certeza, o primeiro DLC que eles vão lançar. A Aposto com vocês, tá? Fica ainda aposta valendo, tá bom? Então, compartilhem esse vídeo com seus amigos nerds viados que gostam de uma drag queen comentando coisas. E a gente se vê na semana que vem com os vídeos normais desse canal, né? <risos> Tô me mexendo bastante. Uh! Gente, isso aqui é muito... Em sete dias eu vou aparecer na sua casa e puxar a sua cueca. <risos> eu mesma. Samara Kelly.